Você empreender não é abrir um negócio. É. Você empreender é colocar a sua vida nos seus termos. A sua vida é o seu negócio. Isso não é uma coisa simples. Sem dúvida, quanto mais cedo você começar, melhor. Porque todo mundo tem habilidade de fazer o que o Raduan está é, dizendo. Mas nem todo, todo mundo tem personalidade para isso. Nem todo mundo tem. Porque o empreendedor, pessoal, é o sujeito que vê uma certa demanda, ou percebe, sente, intui uma determinada demanda no mercado, qualquer, futura, geralmente futura, nem né? tá a demanda pode não existir aqui. Ele, vê uma, ele percebe pela sua, porque ele já faz isso há muito tempo, porque ele presta atenção há muito tempo, e aí ele fica maluco com aquilo, resolve arriscar tudo e ir atrás daquilo, vira que nem um empregador maluco tentando convencer todo mundo a entrar no projeto dele, porque aquilo é a coisa mais sensacional do mundo. E só um pouco maluco, mas é exatamente isso que todo empreendedor de sucesso faz. Nós vemos no movimento liberal fizemos isso, no que não tinha nada a ver. dizer, nós somos empreendedores de ideia também, além de empreendedor no, no mercado. Mas precisa ter essa propensão essa personalidade.